Oi, cria as condições, depois senta, aguarda o tempo da maturação. E aí chega um dia, você começa a ficar apaixonado pela vida e o que a vida vai te trazendo onde você menos imaginava. E aí, beleza? Hoje eu tô meio filosófico, às vezes a gente acorda sem saber ao certo né? como é que vai ser o dia, a gente sai para uma caminhadinha, tô aqui na, na laje ontem, não tinha visto, vou mostrar para vocês. Mas antes, está disponível o primeiro e-book e um curso, Sistemas de Tratamento Simplificado de Esgotos Domésticos. É o Beabá, é o arroz com feijão. É a gente entender como é que funciona um sistema de tratamento. Né? Não é para cuidar do lixo, é para recuperar água e nutrientes. O que sai da casa, shampoos, sabões, detergentes, é, sujeira de, de roupa quando lava, né? sujeira do nosso corpo, fezes, urina. Isso tudo, 99,9% é água. E esse outro pouquinho... São nutrientes que a gente joga fora. Não, não vamos jogar fora. Vamos recuperar essa água e nutrientes. E a gente faz isso com sistemas domésticos de, de tratamento de esgotos. Esse primeiro e-book ensina o beabá, o arroz com feijão. O básico para você entender como é que funciona a coisa e poder reproduzir na tua casa. A partir daí, a gente vai aprimorando. Já está sendo feito no segundo e-book aprofundando esse tema, esse agora é o básico para a gente aprender e resolver o problema. Então vamos fazer as coisas com mais conhecimento, e-book e o curso, o curso tem o um e-book mais dez videoaulas exclusivas, os links na descrição, dá uma olhada lá, conhece o material e compra, assim você ajuda o trabalho, ajuda a disseminar, compartilha com o com teu grupo também. Legal? Vamos lá. Você sabe, a gente não tem a competência de, de criar a vida. É, a gente pode fazer parte da reprodução da vida, mas a gente não, não gera a vida do nada. Quer dizer, eu, o que eu estou pensando é o seguinte, a gente não é capaz de, de chegar num lugar e querer planejar o lugar para que a vida se estabeleça e crie cria as a. a as mais intrincadas relações entre os seres vivos que estão presentes no lugar. Muitas vezes a gente acha que, que dá conta de fazer isso. E a gente caminha um pouco, mas a gente não tem condição de, de entender, de conhecer, de saber todos os caminhos que, que a vida percorre, que a vida desenvolve. Então aí eu acho legal trabalhar um pouco de humildade, e baixar um pouco a bola, e, e, e ter consciência daquilo que a gente é competente para fazer. Olha, lá atrás aquele morro é capim, é grama. Aqui em casa, já contei isso antes, também era assim. Eu estou na laje da segunda casa, e olha só, uma pequena floresta já está presente aqui atrás de mim. Como é que a gente chega na complexidade da vida se a gente não conhece todos os caminhos que a vida faz? E lá no começo, eu matutei comigo. Puxa, como é que eu transformo, transformo esse lugar que era só braquiária? Como é que eu transformo esse lugar? Como é que eu, que eu faço para que a vida possa se expressar nesse lugar? E daí veio o, o que é que a vida precisa para se estabelecer? Cheguei à conclusão, matéria e energia. E tempo. Ok, como é que eu capto energia num lugar? A primeira resposta, tá vendo? Vem de grátis pra gente todos os dias. Como é que eu capto essa energia? Pelas plantas. Ué, mas como é que eu, que eu estabeleço mais plantas? Deixa eu ver o que, que já tem no lugar. E o que tinha no lugar, capim, braquiária. Logo corto o capim, deito ele no solo. O capim cresce, corta o capim, deita ele no solo. Por que deitar no solo? Porque aí lembra, eu preciso de energia. A energia está vindo do sol. Eu capto essa energia do sol usando a vegetação. A vegetação que está presente é a braquiária. Eu uso a braquiária para fazer essa captação e incorporação de energia enquanto ela está crescendo. Qual outra energia que, que dispõe numa propriedade? Também lá de cima a água. A chuva. Ok, essa chuva quando cai, ela cai com força e se o solo está desprotegido, ela desagrega o solo, lixivia nutrientes e você empobrece o solo e pode ter erosão no solo. Como é que eu capto essa energia da chuva, como é que eu capto chuva sem que, que isso aconteça? Bom, aí a gente começa a fazer umas associações. Primeiro, curvas de nível, bacias de contenção. A chuva que cai, ela fica retida no ambiente. Ok, então eu estou aumentando um pouquinho a quantidade de umidade disponível naquele solo, naquele ambiente. Legal! E ao mesmo tempo, eu estou cortando o capim e deitando ele no solo. Queimar nunca! Estou cortando o capim e deitando ele no solo. Matéria que está sendo incorporada. Na parte de baixo do capim, aqui embaixo, maior umidade, próximo do solo, o desenvolvimento de um tanto de, de organismos. Tatuzinho, minhoquinha, é, grilinho que vai picar esse capim, né? minhoca que vai chegar depois, bactérias, fungos que vão degradar isso e liberar nutriente no lugar. Então, olha que já começa a fazer um ciclo pequenininho, né? ainda com capim. Então, aí eu já tenho energia sendo fixada do sol, energia retida, da chuva, maior quantidade de umidade no lugar, pronto. Já tem um começo de água e nutrientes chegando no lugar. Filho, você fez isso, o restante é observar. Tá, aí tem um punhado de coisas que você pode fazer, né? Você pode plantar umas espécies que você escolha, e aqui a gente fez isso, então você pode trazer umas espécies e plantar essas espécies. E aí tem um punhado de estratégias que você pode utilizar, para atrair um pouco mais de fauna, de, de passarinho, pode deixar uns galhos secos amontoados no lugar que eles vêm, param por ali, traz um cocôzinho e semeia alguma coisa. Aqui para trás, ó, um monte de espécies que foram chegando e que não fui eu que plantei, você vai atraindo, então isso você consegue fazer, mas de preferência intervir o menos possível. Porque o que você quer? Você quer aumentar a quantidade de água disponível no lugar, a quantidade de nutrientes disponíveis no lugar. Então, nada de queimar, nada. Mas, de repente, você pode conduzir o galho que você corta, que você deixa por ali mesmo, né? o capim que você corta, que você deixa por ali mesmo. E, à medida que o terreno vai sombreando, a braquiária vai saindo do lugar e outras espécies vão chegando. E aí, as redes vão... É, intrincando, se interrelacionando, e aí começa a ficar legal que você vai observando as coisas e, e chega um momento que você você virou só aprendiz, você deu as condições iniciais, você preparou a terra e plantou a semente, e aí agora é ver crescer e colher os frutos, tempo. E aí eu quero mostrar para vocês o que eu descobri ontem, né? de repente eu estava andando aqui na laje e, e vi um casulinho, branquinho, e me perguntando o que seria isso. Vamos, vamos olhar, vamos olhar. Eu me deparei com essa estrutura ontem e hoje eu voltei para ver melhor. E estou pesquisando aqui na internet para tentar entender o que é isso. Aí eu vi que podia ser o casulo de umas vespinhas. E olhando um pouco melhor, olha só quem é que está surgindo aqui. Se... A natureza não para de, de surpreender a gente. Eu estava achando que, que poderia ser um casulo de borboleta ou mesmo talvez um ninhozinho de beija-flor. Não estou conseguindo pegar o foco. Mas ó, é uma vespinha que tem aqui. Pititinha de tudo. Aí ah, aqui já estão vindo outras. Ó. É, deixa eu levar lá embaixo. Vamos ver se lá embaixo... Depois eu volto com vocês para cá. Pronto. Olha a piquitinha aí, ó. a vespinhazinha e outras estão emergindo também aqui ó, de, dos buraquinhos elas vão saindo aqui ó, essa é a vespinha que saiu do casulinho e já vem vindo uma outra aqui aqui as vespinhas saindo tem outras saindo aqui do casulinho também pô, que fantástico ah, que legal vamos levar as crianças de volta eu nunca tinha visto essas vespinhas aqui ah, que legal, hein? Olha o nascimento da Vespinha saindo do casulinho. Agora nós estamos conseguindo pegar direitinho. Viu só? É muito legal, né? Então, olha, a gente começou lá atrás, captando água e energia solar, aumentando a disponibilidade de água e de energia e de matéria orgânica, de nutrientes no lugar. E aí de repente a vida vai se desenvolvendo e a gente não sabe onde vai desembocar. E de repente a gente descobre as coisas e fica maravilhado. Com essas histórias de nutrientes, uma das possibilidades que a gente tem é recuperar nutrientes de dentro de uma casa. Sistema de tratamento de efluentes domésticos, sistema simplificado. Disponível agora todo esse conhecimento, num e-book e em um curso que tem o um e-book mais dez video aulas exclusivas para a gente aprender como é que faz isso. Então, além de toda essa gestão externa no terreno, tem a gestão interna também do, dos resíduos que a gente pode aprender a fazer. Então, no canal a gente já tem um punhado de vídeos contando dos sistemas de, de tratamento e agora esse conhecimento todo Está condensado num e-book ou, se preferir, num curso que tem o um e-book mais as 10 videoaulas. É o Beabá, é o ABC, é o começar a conhecer as coisas de maneira mais profunda, saber o que a gente está fazendo para implantar um sistema simplificado de tratamento, para recuperar água e nutrientes, para fortalecer esse trabalho todo no terreno. Serve para casa, sítio, chácara, fazenda. Às vezes na casa da cidade também, se o terreno é maior um pouquinho, pode servir. Ou na periferia da cidade, ou na zona rural. Legal? Então, vai lá, dá uma olhada. Os links estão na descrição. Entra lá, conhece o e-book, conhece o curso, compra para ajudar o canal e também para... Te trazer confiança para você fazer um sistema eficiente, funcional aí na, na tua casa. E também para poder esparramar essas novidades para os teus alunos ou para a comunidade onde você está. Legal? Então, vamos junto que nós temos muita coisa para construir ainda. E, e virão outros e-books e outros cursos. Fica de olho aí que, que vai chegar coisa legal aí pela frente. Bacana? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. E não esquece, dar um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. É importante para ganhar visibilidade e a gente esparramar essas possibilidades aí, planeta fora. Legal? Forte abraço e até a próxima.